Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos trazendo aqui para vocês mais uma lenda nova. Thaís, muita lenda nova trazendo para o pessoal, hein? Com certeza, Thiago, o casal Fracão não para, não né? Não para. A galera gosta muito de lenda nova e, galera, se liga só. Mostra aqui, Thaís. Você está vendo isso aqui onde a gente está pisando, pessoal? Esse local aqui? Este local, ele é amaldiçoado, amaldiçoado por ciganos. Cara, sinistro, hein, Thaís? Deus me livre. Pessoal. A gente já veio aqui nessa casa há muito tempo atrás Só que a gente não tinha gravado aqui, né, Thaís? E chegando aqui hoje, na hora que a gente recebeu a localização e veio aqui Nós falamos, Tiago a gente já veio aqui há um tempo atrás Mas a gente nem chegou a descer do carro, né, Tiago Porque a gente carro. errou o caminho sim E aqui, pessoal, é, passaram pra gente, que aqui era a casa de cigano Uns ciganos pegaram e invadiram esse local aqui, esse, esse sítio Era uma reserva que eles invadiram aqui e construíram essa casa, só que o local tinha dono, uhum. e eles pegaram e amaldiçoaram as terras para o dono é, deixar eles viver aqui, eles amaldiçoaram. Era um bate-boca, né Tiago, é. quando o dono vinha aqui. ele amaldiçoou as terras na frente do próprio dono, e morava ele e a mulher dele, os dois ciganos aqui nessa casa aqui, eles tinham os locais deles aqui, né Thaís? Uhum. que eles faziam, não sei o que, que, o que eles faziam aqui. Só que as terras eram amaldiçoadas pelos ciganos. E um grande mistério aqui nessa casa. O, os dois ciganos foram encontrados mortos dentro da casa, dentro do quarto. Thaís, o que, que será que aconteceu? Então, uns dizem que foi o dono, né, Tiago do City. Outros dizem que foi o pai dela, porque parece que o, o marido dela tinha uma briga também com o pai dela, né. Então, assim, ninguém sabe exatamente o que, que aconteceu, só sabe que foi encontrado. Outros falaram que os dois tomaram veneno para eles se Foi, matarem uh -huh. também. Agora a gente não sabe o certo o que realmente aconteceu. Só que hoje a gente vai explorar a casa do cigano. E se vocês quiserem que a gente volte à noite para ver se isso realmente é verdade, é assombrado esse local, comenta bastante aí no vídeo. E deixa muito, muito like, pessoal. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. E verifica se o sininho de notificação está ativo para todas as notificações pra você estar recebendo o vídeo de amanhã e recebendo todos os vídeos aqui do canal. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Bora. Pra mais uma exploração. Thiago, vamos dar uma olhada antes de tudo aqui embaixo? Vamos, Thaís, ó. Porque a gente entrou por aqui, pessoal, ó. O caminho é aqui. aqui. A gente parou a caminhoneta aqui, ó. E eu vi que tinha uns negócios Essa aqui. Essa casa aqui, pelo jeito, é muito antiga, hein? Ó, tá ali, ó, que tem uns negócios aí. Opa! A câmera tá caindo da minha mão. O que é aí Ah, era é um banheiro. Me dá a sua lanterna mim que amanhã eu esqueci lá dentro do carro. Que sinistro, um banheiro pra lá de fora. Será que tem banheiro lá dentro também? Cara, não sei. Estranho, né? Estranho. E aí, ó, que a gente viu também. Que que? Oh. Bolsa. Bolsa sapato aqui, ó. Nossa, tá Debaixo da casa, não dá pra entrar, né? Ah, tá cheio de, que bolsa, de arame, né? cobra aí, né? Nossa, morcego, acabou de tem? sair né? um. Uhum. Nossa, mas é, dá pra quase entrar de pé, perto. Casa, tá voando tá os morcegos, tem bastante. Mas tem muita coisa, era tipo um sótão, sei lá como que, um que fala. sótão, né? Sinistro, né, Tiago? Sinistro. Então lá não tem mais nada, né? Não, vamos subir aqui. Será? Vamos dar uma olhada aqui. Olha, a janela tá aberta, amor. Olha lá, tem a coisa ali, ó. Nós não viu aquilo ali na hora que nós chegou. Não viu. Que casa sinistra, meu. Tenso, né? E aqui é a frente da casa, amor. Olha aqui. Pessoal, eu apresento pra vocês a casa do cigano. Olha isso, gente. É, mundo? Olha ali. Pra quem não sabe o que é cigano, né, Thaís? Sim. Cigano é aquelas pessoas que lê a mão, né? Eles fazem uhum. ler cartas, essas coisas. Eu não sei como funciona o certo cigano, mas eles lê, eu sei que eles lêem a mão da pessoa, lê as cartas, prever o futuro, essas Sim. coisas assim. E, que é isso, e falam é? que cigano, eles têm o poder de amaldiçoar as coisas mesmo. Sim. O poder deles é muito forte de amaldição. Cheia Nossa, tem um arceio. Será que aqui era um cômodo de. Olha, Passa eles passam. Ah. Rasgando a minha cara aqui. Olha essa, é essa casa. Cara? Caraca, vé. Será que tá aberto ali, amor? Ah, vem ver, né? Vem. Nossa, aí. Vixe, cuidado, amor. Ó para baixo, tá aberto, cara. Nossa, tem você Nossa amor, não vai dar para entrar hein Ah, vamos entrar, filho. vamos entrar abaixo. É, você entra. Não, mas vamos, vamos Meu Deus do junto. céu, eles vão atacar nós. Filma ali o teto daqui, cara. Olha lá. Olha, Filma, Thaís, pode filmear. Olha lá, pessoal. Eles vão saindo. Nossa, Tiago Meu Deus do céu. Amor, entra, eu fico aqui te olhando. Não, vamos lá, vem. Não vai, ele tá, eles estão voando pode muito. Pode vir, pode baixo. vir. Ilumina é, para baixo. Pode vir. Tô com medo, muito medo. Nossa, vem aqui, Eu tá Nunca vai, tenho medo de morcego mais. Eu tenho medo de Caramba. pegar o pescoço. Mora, tá caindo esse chão. Pode vir. Olha pode como vir. tá torto. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha, aqui. Olha aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Brasil campeão do pré-olímpico. Gente, isso aqui é uma raridade, tá? Uma raridade. uma raridade. Tem uma janela aí, ó. Tá, tem duas janelas, como? Acho ah? que era um quarto, tem duas janelas. O que tem aqui isso que né? ser o quarto do cigano? Esse o que aqui? é isso aqui? Onde? Tem é? coisa deles? É, eu, acho que é, ó. Ah, não, esse aqui é negócio de. sabe que não é carta de... de cigano? Eu acho que é de roupa, não sei. Casa estranha, né? tem ter acho... de olhar aí. Casa dos morcegos. Tanto morcego tem. Um morcego tem um fio aqui na porta. Gente, vou... Oi, Ai, meu Deus, ele passou rasgando. Foi esse quarto é isso? Tiago, por que, que tá cedendo tudo essa casa? Não sei. Olha aqui. Tá pega. Escutou? Aham. Uhum. Como se alguma coisa andou aqui do nosso Sim. lado, pessoal. É Você cigando? ó só o mato, gente. Estranho. Ela tem vela? Abre. Cuidado, tem cobra, hein? Tem uma Credo. vela. Que é Velas, tá? E cartas, ó. Cartas, Thiago. É mesmo. Tá vendo que é carta? É. Ixi, Maria. Hum. Talvez aí era macumba, hein? Algum tipo de macumba que eles. Macumba não, é trabalho, Nossa, maldição, cara. né? Será que era o nome de alguém, dele? alguém deles? Marcos, o Marquito... Mãe. E essa paredona verde? Nossa, Gente, não volumiar para cima? Ui! Casa dos Mercês. Vem aqui para a aqui. Vem aqui baixo. Ai, meu Deus! Fica baixado. no Ai, Ai, nossa, tem muito aí dentro. Fecha essa porta. Você consegue fechar a porta? Ah! Cheguei a arrepiar, tá velho. trancado. Vai. Nossa, Thaís. Nossa, Thiago, tem móveis aqui, cara. Credo, Deus, pai. Gente, tá de dia aí. Olha aqui dentro, que escuro. Anota. Credo, Thiago. Não abrir ah, Peraí, tem um cômodo aqui também, ó. O que, que é aqui? abelha? Sei lá, o que, que é isso? Vai lá. É. Vendo. Ai meu Deus, tem dois morcegos aí. Quase que não, voou. Mãe. Ah, tá ali em cima. <risos> Fome, Mas não é ela... Mostra aí a cara. Ah, ah, Como que é? Daí, deixa eu mostrar, tá Pessoal, ó. Tem uma mesa aqui. Cara do céu. E ó. Os da mãe tá ali, ó. Não, mano, não é não, eles vão começar a essa... voar. Já fecha essa porta aí, tranca eles. Não. Deixei estrancado. Yes. E aqui tem esses móveis antigão, ó. Nem abrir esse daqui, porque eles isso de nós. É né, Thaís? Ah, uh ah. -uh. Aí tá voando, hein? Vamos lá ver o, o banheiro ali. É banheiro aquilo ali? Será? Acho que O é que, que é? Ah, é o banheiro? Olha essa cara. pia aqui, cara. Que estranho, né? Tem uns negócios aí dentro, mano. Deixa eu ver. Tinha entrado. Olha a escova. Você tem coragem de abrir aquela, aquela gaveta ali, ó, daquele cômodo. Acho que aqui era é a pia, ó. Aquela cômodo ali, ó. Aqui é a porta que que vai lá pra cá. Cuidado. Não tem nada. Dá estranho Agora, naquela estante ali, se você mexer, ela vai cair. Se você tentar abrir, eu acho que ela vai cair em cima de você. Não tem nada. Ih, não tem nada. Sinistro, né, amor? Sinistro, cara. E agora pra nós sair, hein, com esses morcegos? Vamos ver. Tem uma caixa lá em cima. Tiago. água ali. Será que era caixa d'água? Ah, pode ser, né? Mas daquele tamanzinho? Será? É, tem a mangueira ali, ó. Deixa eu ver. Ah, antiga, né? É. Sinistro. Vamos tentar sair daqui. Vamos. Vixe, Maria, os você tá igual louco aí. Nossa senhora. Ai, amor, espera aí. Hein? Vai, vai, vai. Ah. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ah. Ai. é tenso Ai. Uh! galera do céu, vocês não fazem ideia, mano, como que é, eu tenho medo de bicho, velho, quem conhece eu sabe, cara, eu tenho medo de bicho, e enfrentar isso aqui, velho, céu. é sufoco, né, isso? dá medo ele no pescoço, <risos> galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, quem gostou, não esquece de deixar aquele like para fortalecer, esse casal furacão, que a gente vem de longe para poder trazer essas explorações em casas assombradas, abandonadas para vocês. Mas a gente vai também estar voltando aqui nessa casa 3 horas da manhã. E de eu tô achando né? que a gente vai voltar aqui daqui dois dias. Por quê? Amanhã não vai dar. A gente Amanhã. já tem um compromisso, mas daqui dois dias a gente vai conseguir vir para cá. Pior que dá mesmo, hein, Thaís? É... Isso. é. Se não der, pessoal, daqui dois dias, essa semana ainda a gente vai estar voltando aqui. É que é longe, né, Thiago? Deve ser é quê? uns 80 quilômetros da nossa cidade. É. Então fica ligado no canal Thiago Furacão, que o link tá na descrição, que a gente vai voltar aqui de madrugada e vamos ver se realmente a casa do cigano, ela realmente é assombrada. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.